Eu espero que a vida possa dizer sim um dia e depois de um longo deserto, eu possa cantar de alegria. Ainda que há tantos anos eu só conheça a desilusão, trazendo sempre a alma vazia e a tristeza no coração. Ainda que um tanto desanimado, Prossiga tristonho e calado, Vivendo apenas por viver, Sentindo-me um tanto angustiado, Ainda que vozes me rotulem de tolo, Tornando-me pretérito desterrado, Que menosprezem o meu sonho, E eu viva sempre ignorado. Ainda que a minha presença, não seja assim tão importante E a vida sempre dizendo-me não Ainda que nesse instante Eu desabafe em um tolo rompante Denunciando-me apenas humano Num desalento frustrante Na dor que me é tão constante Ainda que a esperança Tenha voado além do horizonte E eu chafordado neste vale Veja tão distante o cume do monte Me sentindo apenas mais um Como tantos que passam Ainda que neste momento Eu olhe mais para os que fracassam Esquecendo-me que sou um vencedor Que sou o produto do amor de Jesus Cristo, o meu Senhor Mesmo que esta lancinante dor Traga-me momentâneo absinto Eu sinto, não minto Meu Deus, como eu sinto Pois eu sei que a vida um dia me dirá sim Enfim Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na vite Ainda que fale o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, Ainda que o rebanho seja exterminado da malhada, nos corrais não haja gado, Todavia me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque, capítulo 3, versículo 17 ao 18